Oi, aqui é o Daniel, e hoje eu estou aqui diretamente de Brasília, falando da sede, da nova sede da Direto, a empresa da qual eu faço parte, junto com os meus amigos, com o Jonathan, com o Dan, com o Rafael. E hoje eu estava conversando com o Rafael, e a gente entrou num tema chamado ansiedade. Como eu sou psicólogo, eu também gosto muito desse tema. O Rafael estava comentando comigo que ele faz parte de um grupo, de um grupo é, da igreja na Célula, onde ele tem que falar sobre alguns temas que desenvolvam as pessoas. E ele falou exatamente sobre a ansiedade. E eu queria compartilhar um pouquinho do que eu conversei com o Rafael com você. Né? É, falando exatamente sobre a ansiedade, é basicamente um momento, um comportamento, onde a maior parte das pessoas gastam energia muito preocupadas com algo que ainda vai acontecer. As pessoas elas pensam tanto no futuro, numa prova, ou sei lá, que elas têm que passar na autoescola, ou que elas vão viajar e no que elas vão precisar colocar na mala, enfim, uma série de coisas que não estão no momento presente isso faz com que elas tenham preocupações em excesso. E eu não sei se você é ansioso ou não, em alguns momentos da minha vida eu também fui ansioso, mas eu posso dizer é, com toda certeza que os momentos que eu fui mais ansioso foram os momentos onde a minha capacidade de decisão, a minha energia, ela foi sugada e eu não consegui ter um desempenho tão bom é, comparado aqueles momentos que eu fui mais tranquilo. Então, não sei se você consegue se lembrar agora de um exato momento na sua vida que você foi muito ansioso. Só que a nossa mente, quando a gente pensa muito no futuro de uma forma preocupada, ela perde todo o potencial de realização. E o que acontece? É, muitos de nós acabamos ou travando ou quando a gente chega naquele momento específico que a gente precisa agir, que a gente precisa fazer algo certo, a gente não consegue dar o nosso melhor. E isso tudo é realmente provocado pela ansiedade. Então, se hoje você é uma pessoa muito ansiosa, se você pensa muito preocupada no futuro, se você não consegue pensar no futuro de uma forma positiva, eu vou te dar uma dica para que você possa é, simplesmente relaxar e ficar mais tranquila, para que você possa realmente ficar mais, é, é, menos ansiosa, né? vamos assim dizer, uma dica. Então, é, essa dica que eu posso te dar é uma dica que é usada em vários países, em várias religiões, por várias pessoas, que seria basicamente fazer meditação. Quando a gente para e a gente respira e a gente procura silenciar os nossos pensamentos. A gente consegue ter um controle melhor sobre eles. E eu tenho certeza que quando você passar a ter o controle dos seus pensamentos, né, fazer com que você simplesmente é, fique mais tranquilo, mais relaxado, e não desperdice tanto a sua energia com coisas que ainda vão acontecer, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ter um resultado melhor em todas as áreas da sua vida. Seja numa prova que você precisa fazer, numa viagem, numa, num, num projeto, num trabalho, enfim. Então... Procure controlar a sua ansiedade, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito, muito, muito melhor. Então gravei esse rápido vídeo com essa dica, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, curta, é, encaminhe também para uma pessoa que é muito ansiosa. Eu tenho certeza que se ela ouvir essa dica, ela vai é, ter uma melhora muito grande na vida dela. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!